Há maus olhadas. Há pessoas que fazem mal com a vista. E as que fazem mal com a vista, eu sabia uma reza que me ensinaram. Eram nove ervas. Aqui tem tudo, falta menos, faltas, menos a, a a bosta de forno. São nove, nove ervas, olhe. É, é saboeiro, flor de de chabogueiro ou coisa. Érba da Nossa Senhora, erva da ambeja, muita, erva da... da pinheiro. É, erva de São João, é... vassoura, como agora são de Piaçá, fui a tirar a colada ao forno, você barrer o chão. E esta é a erva da Ambeja. E esta é a erva de, de Nossa Senhora, que é a colar naquela beira. Esta também é a erva de Nossa Senhora. Esta é, é a erva do São João também. Olha, aqui está o pinheiro. Este é o pinheiro. Este é São João, já também bastante. Aqui é, é palha de alho coisa do, dos alhos. Este também é saboeiro. E esta também é erva da, da Nossa Senhora. As são nove ervas, tem sal virgem. Sal virgem? Sim, sal que não, salga, que não tenha salgado. Uhum. Por exemplo, esse sal que, que se salga os porcos, coelhas, já não dá. Tem que ser sal virgem, sal puro que não tenha salgado. E, e é isto da beceira, de barreira. E falta então aqui a bosta de forno. Agora não se cose, não é? Mas antes cozia-se, e barrava-se a porta do forno, por uma parte de fora, barrava-se com aquela bosta. Ao estar a bosta seca, diziam que estava o pão cozido. É um adagio. E, e estava. E falta então aqui a bosta do forno, que é tirada em cruz. Tira-se dali um bocadinho, tira-se aqui outro, ali, é tirada em cruz na porta do forno. Mas ele já corria, eu fui a lá uma casa também, a ver se tem lá o forno, mas isso não há. Não há mais aqui, há vacas. Há vacas até, até no, no, no monte ou isso se apanha. Põe-se -as, as ervas todas ali. E depois é que se lhe põe um lume, e o sal também já tem ali, tem tudo. E, e depois põe-se-lhe o nome, e depois é que se dizem as palavras. Eu te defumo e te torna de fumar. Em vez de a má olhada, a estas ervas vêm andarem. Pela graça de Deus e da Virgem Maria, um Pai Nosso e uma Ave Maria. E rezas o Pai Nosso e a Ave Maria também. Eu tinha uma vaca, estava logo para parir. Estava prestes a parir. E ia levar a beber, ali ao rio. Só passava o quinteiro de uma senhora e ia levar ali ao rio. Depois... veio aquela... A filha dela. Ela não se falava comigo. Estava zangada comigo, não se falava. E bem, ela olhou muito para a vaca, porque a vaca estava prestes a parir. Naquela noite já não comeu. Não comeu. E eu venho. Foi a má olhada, a má olhada, porque ela estava gorda, estava prestes a parir. Até estiveram lá e viram como ela estava de já, e disse, a vaca da vai-lhe morrer, vai-lhe morrer. E porque ela estava só com o focinho pousado no chão, com o focinho usado no chão e esta viu a esta é a irmã Viruã e uma das senhoras ali de rosas ensinaram a a fumar e lhe era o nome das ervas eu procurei as ervas e fumei e depois andei para ali a procurar mas diz que no dia que se juntem as ervas que não se devem nomear. E depois eu fui-lhe perguntar ali a uma vizinha, disse-lhe, ó oh Maria, tu não tens daquelas flores amarelas, que era do, do São João? E diz ela, ai, ah, não tenho, não. Porque no mês de São João, 24 de São João, apanham-se essas ervas, para, para estas coisas, assim. E, uh, e então... Um, ela disse-me, diz, não, não tenho. Fui um da outra, um da Gracinda também não tinha, mas o Zé, o marido, foi comigo. O marido da Gracinda foi comigo, que já havia no Pelo do Lamas. Disse-lhe eu, anda então comigo ao Pelo do Lamas e buscá-las. Levou um candeeiro destes de mão da noite. Ao chegar ao meio do, do campo, o vidro foi pés! Ficou tudo escartilhado. Até eu que ia comigo e dizia-lhe: aqui anda diabo, anda. Lá levei as ervas, de fumeia Até estava lá uma minha sobrinha, que era da Coalhão, estava lá a aprender a costura, lá na, na outra senhora, mas estava lá comigo. E então botaram-lhe a copa de palha. Até eu trouxer ali um senhor da vela, já, que entendia da doença das vacas, dos animais. Esteve a ver, a palpar e coisa. Diz, você vou lhe só a minha copa de palha, não lhe mais. E, e, e eu fiz aquilo, pronto. Quando vim que foram levar as ervas, e de fumar, depois daquela borrada disse que eu vou botá-la pela água abaixo fui levar à corga e quando vim, eu e, a, eu e a minha sobrinha, fui à corte, abri a porta, comera tudo, a vaca já, já comera tudo. Por isso, essas coisas aliás, porque a mim aconteceu-me. Ela não havia, ela não, já digo, na, nas noites antes não, não comia, ela, a vaca morria. Que, elas, que digam elas, que elas estiveram lá, as duas. A zira é a minha, estiveram lá a ver a vaca na corte. E a vaca fumeia por baixo, dela estava deitada, não se punha a pé já. Estava deitada, fumeia por baixo do, do focinho, dar dor. Olha, quando vim de ir levar as cinza já lá à corga, a corte estava limpa, estava barrida, já comeram tudo. Por isso essas coisas já é. Já vi aqui uma rapariguinha que veio da França. E a tia dela é que lhe disse, eu que sabia de fumar. E olha, diz que fora já, que ia levaram já ao médico não sei quantas vezes. Lá na França. E nada, que eram as manchas que tinha na cara, ou não sei o quê. E depois veio aqui então o, o avô e o pai com ela. Esta, esta rolha foi de pôr as, as ervas dela também. fumei lá numa casa de forno. E, e, e, e Perguntei-lhe então ao, ao avô, que tal? Ah, as, as fumaças foram boas. Parece que fizeram efeito. Porque ela disse que já levaram lá na França, não sei se duas, três vezes ao médico. E nada, não tinha nada.